Salve, salve rapaziadinha do mal. Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha a motoquinha nova aí do canal. Outra titãzona. Eu gravei um vídeo colocando esses retro nela trocando, e trocando o manicoto daqui, ó. Essa aqui é a nova titã do canal. Oh, Peraí, deixa eu puxar essa moto um pouco pra trás aqui, rapaziada. A ah, porra, mano. Embreagem nem tem, né? Essa aqui é a motoca, rapaziada. A ah, fã, 160, 2017. É, ela é 2015, modelo... Não, modelo... É, 2016, modelo 17. É a primeira que saiu. Motorzinho 160, ó. Aqui foi polido, ó. Discão. Fortuninha. Tá sem nada ali no coletor, ali. Eu arranquei tudo. Tava sem, na verdade. Tava só catão. Eu arranquei tudo já plaquinha do mal, essa aqui é do grau, então não vou mostrar. A famosa grauzuda. Aí tá aqui, ó rapaziada. Ó. O bacalhau também é polido. Ó. A tampa, é, é, as tampas é polida O peito ali é polido. O peito não, né? É o coração. <risos> Aí, rapaziada. O problema dela aqui é... Olha lá os probleminhas dela. Tampa de tanque. Só usada no álcool. Tá toda arregaçada. Ó. Vou trocar. Ela não faz aquele clique. Já zoou já. Olha, quase quebra a chave. Aqui, ó. Painel. Foi tomado um tombo, tá tudo quebrado, ó. Tudo solto. Amarradinho. Com forca gato, ó. Aí aqui o painel, ó. Perdeu essa parte aqui, ó. Como é que fica, ó, quando liga. Entendeu? E os botões também não funcionam. Aqui nós vamos jogar a frente inteira da Titan 160. Aquele painel mais bonito Que o, a bananinha vem até aqui ó E é isso aí, rapaziada Demorou? Nova motinha do canal, isso aqui é do Grau Vocês estão tá ligados que a 160 é a melhor moto pra dar um grau E eu vou gravar um vídeo ensinando a dar grau pra vocês Demorou? Com essa moto aqui ó, O moleque virou no Grau ó Foi o único grau que ele deu Que foi pego aqui na churrasqueira E ele virou Por isso que quebrou a frente ali E essa moto aqui, rapaziada Ela foi trocada na Na Falcon eu peço desculpa aí pra vocês, que eu não vou poder estar tá trazendo a falco no álcool, né? Porque não deu nem pra eu fazer uma média com ela. Eu trampei com ela dois dias só. É, eu gastei 10 reais, andei cerca de 65 quilômetros, mais ou menos. E 10 reais de álcool é... Vixe, álcool pra caralho, mano. Mas eu andei bem, enrolado o acelerando mesmo. Pra ver quanto que ela fazia, né? Mas só que eu não consegui ter um, pegar uma média certinho. Mas essa foi mais ou menos aí. Beleza? Então, como eu troquei ela Nessa moto aqui, eu não vou poder falar pra vocês certinho Quanto ela gastou, peço desculpa a vocês aí Porque eu falei que ia trazer a média, mas não deu aí é, Eu vou gravar um vídeo com o Ju lá Ele explicando pra vocês aí como é que faz O gicle pra falco álcool, demorou? Aí eu vou postar aí no canal E aí família, firmeza? Retrovisor aqui, ó Da F800, mas comprou pra Titan E Vamos estar tá montando agora Talvez tá esse retrovisorzinho velho aqui, ó Não dá nem pra enxergar direito Tudo riscado, porque ele é de plástico, né? O cara tá passando um Você protetor não... Não, aqui não, eu... o Coronavírus, tá ligado, rapaziada? Então, família é, Pra quem não sabe, a nova moto do canal aí A falqueira preta foi embora E veio essa titazona 160 aqui, ó Aê, Didi Alemarque MC Caetano na voz Convoca as malandras Pra sentar no grau Aí, ó, família, retrovisor de Teletubbies. Nossa, mano, que retrofei da porra, mano. Por que eu comprei essa caralho? Olha o tamanho dessa fita, mano. Você é louco, mano. Louco, e parece um orelhão. Olha. aí tá bom. ó ficou daorinha. É isso então, rapaziada. Nova motinha do canal é pra vocês. Só grau agora. no bondão bunda no chão empina o bundão descamba bunda no chão empina o bundão oi bunda no chão <tos> empina o bundão oi bunda no chão empina <tos>